Reduz os resíduos alimentares com extract desde o início em apenas seis passos. O primeiro passo é aplicar as etiquetas RFID nas bandejas dos produtos na linha de etiquetagem. Depois, com o produto já paliatizado, é gerada uma guia de entrega para cada palete com uma única leitura RFID. Chega a altura de levar os produtos para o ponto de venda. Quando a mercadoria chega às lojas, é muito fácil verificar a guia de entrega graças ao leitor RFID portátil. O produto pode agora ser colocado no espaço de vendas. Graças à RFID, é muito mais fácil gerir o processo First Expired, First Out. São vários os processos que podem ser realizados no espaço de vendas. Pode contar os produtos, identificar os que estão prestes a expirar, procurar um artigo específico e muito mais. A tecnologia RFID permite-lhe aumentar a visibilidade do produto, melhorar os processos First Expired, First Out, obter maior eficiência na gestão de pedidos e de stocks, aplicar descontos em produtos prestes a expirar, automatizar a gestão, evitando erros e reduzindo os custos de mão de obra, aumentar a eficácia e reduzir os resíduos com Extract the Checkpoint.